É interessante quando voltamos para o arco de Wano e descobrimos que Basil Hawkins escolheu um futuro onde ele poderia sobreviver. Entretanto, ele nunca esperou que Luffy, Lau e Kid seriam capazes de virar a mesa contra dois Yonkous. Eles sabiam da derrota, mas não perderam de vista o seu objetivo. Esses capitães têm o poder de mudar o futuro e derrubar os velhos que governaram os mares durante anos. E aqui aprendemos o real poder da nova geração e mais ainda o que é a nova era e porque todos a temem. Quer saber tudo sobre isso? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem. A volta do anime trouxe muitas coisas legais. Eu sempre gosto de dizer que quem lê o mangá, quando volta para ver os episódios, acaba expandindo muito, abrindo a mente, relembrando várias coisas. E esse episódio é um deles. Trouxe algumas confirmações muito interessantes sobre a nova era dos piratas. Que até se conecta com o futuro. Com o que o mangá está acontecendo agora. Por que todos temem uma nova era? Afinal, o que é uma era de piratas? Como funciona isso no mundo de One Piece? Esse episódio... Mostra a verdadeira força de Luffy, Lau e Kid e da nova geração Então assiste até o final, tá bem legal esse vídeo Se você é novo no canal, assiste o vídeo Se gostar eu peço para você se inscrever Se você já é da pior geração, já sabe né Dispara o like pra dar uma força pra esse vídeo agora que vocês tudo sobre One Piece 1054 Então vamos lá meus amigos, o nosso episódio começa envolvendo as consequências dos poderes de Hawkins com um boneco que redireciona seus danos para Kid E o Killer encarando o fato que tem que rir disso por conta das Smiles é realmente perturbador ver essa cena porque uma coisa é ver pessoas comuns afetadas por Smiles, outra é ver um pirata infame sofrendo as consequências do consumo das frutas defeituosas. Ainda mais quando Oda faz você se apegar ao Killer e o Kid de uma maneira bem positiva. No segundo andar do Castelo de Nigashima. A Big Mom bon está lutando contra o Lau e o Kid. E vemos que o Kid. Ele está no chão com uma dor de cabeça forte. Enquanto o Lao grita para ele parar de ser um peso morto. Big Mom bon combina Era e Napoleão para criar uma espada. E está prestes a acabar com o Kid. Mas o Lau. Usa o Shambles para se teletransportar perto da cabeça da Mama. E então utiliza o seu poderoso ataque, Counter-Shock. Prometheus se lança em fúria contra lá usando um novo ataque chamado Stolen Fire. Uma referência à mitologia da divindade Prometheus que roubou o fogo dos deuses e entregou aos humanos. Muito legal essas referências. A Big Mom se recupera, pula, gira no ar. Como isso é possível, eu não sei dizer. A Big Mom deu um duplo carpado. <risos> Imagino o que ela podia fazer na juventude, hein? Ela então usa o um ataque fenomenal chamado Mama Rage. É um trocadilho aqui para marmelada também. E eu achei esse golpe da Mama fantástico. Vale destacar que Big Mom ainda não sangrou, hein, meus amigos? Pois é, Kaido levou bons danos, mas a Big Mom apenas algumas escoriações aí. Por fim, é no terceiro andar do castelo de Nigashima que temos as respostas do que está acontecendo com o Kid. Mais precisamente na luta do Hawkins versus o Killer, onde vemos que a fonte de dor de cabeça do Kid é o próprio Hawkins que está batendo a própria cabeça em um pilar de concreto. Killer pede para Hawkins parar e ele impede que seus aliados ataquem o mago e oferece a sua vida em troca para que Kid seja liberto desse redirecionamento de dano. Mas o Hawkins apenas ignora dizendo que não há sentido de travar uma batalha que você não pode vencer. A razão dos Yonkous estarem no poder há tanto tempo é porque eles não podem ser derrotados. Hawkins diz que ele e seu capitão logo vão se arrepender de terem escolhido o caminho oposto ao dele, mas o Killer decide de se arriscar e diz que fará o que for preciso para não se arrepender. Por fim, ele decide fazer algumas perguntas a Hawkins. Primeiro é: o que vai acontecer se o dano que ele levar não tiver nenhum lugar para ser direcionado? Hawkins, se mantendo todo arrogante, brada que enquanto os bonecos de palha estiverem no seu corpo, todo o dano que ele receber Vai pro Kid. Em uma cena incrível. Vemos como o Killer pula em direção a Hawks. E corta o seu braço esquerdo. Kid não tem esse braço. Uau. Uma jogada e tanto de Killer. Mas obviamente fazia sentido desenrolar. Pra esse caminho. Sabe por que o Kid perdeu o braço? Porque o Shanks pegando o braço dele. Sabia que iria ajudar os aliados do Luffy. A vencer com algum truque sujo. Dois anos depois. Essa visão futuro do Rui vai dar tá demais. hein? Mas brincadeiras a parte. Vemos que o braço de metal do Kid se separa do seu corpo. Hawkins olha para o Killer apavorado que agarra o braço decepado de Hawkins. E arranca uma boneca de palha dele fazendo outra pergunta. Quantos bonecos ainda restavam? Aquela... Era a última Hawkins então invoca o seu homem de palha E tira a morte na posição vertical A carta da aniquilação do seu baralho O que tornava o boneco mais letal Mas Killer corta o boneco facilmente O mago tira outra carta Pois seu boneco não pode ser derrotado Seu destino é comandado pelas cartas E ele então puxa outra Só que dessa vez veio a carta da torre Isto faz Hawkins vacilar E Killer não desperdiça a chance de acertar Em cheio ele com seus enxuclau Nocauteando o mago Kid se recupera e parece disposta a lutar e essa cena final do killer incentivando seu capitão eu achei demais. E dá boas vibrações como Luffy e Zoro. Vamos lá, parece que Hawkins foi enganado com o seu próprio cartão. Contar com a sorte acabou se voltando contra ele, pois a surpresa de tirar a torre lhe custou caro. Ele é um verdadeiro jogador. Eu tenho que admitir que apostando sua vida nas cartas de Tarot não é para qualquer um. Mas sua dependência dessa probabilidade significa que ele não tem vontade de abrir o seu próprio caminho. O Hawkins é usado, galera, apenas para nos mostrar como Luffy, Kid e Lau podem mudar o futuro. Esse é o propósito deste personagem o ano. Suas previsões estavam certas. No ato 1 de Wano, o Hawkins ele comprou as cartas do Tolo Invertido e do Hierofante. E essas cartas eu não creio que se aplicavam a ele, mas sim ao Luffy. Porque o Hierofante Invertido, ele limita as regras. E talvez seja ali o Luffy limitado pelas regras do país do ano Tendo que lutar com as regras da partida desse Mo, com as regras lá da prisão de Udon. E até aprender o ryu -Oh. Tolo Invertido é o julgamento pobre, estupidez. Que é o que o Luffy fez exatamente a lutar contra o Kaido prematuramente tomando um golpe e desmaiando. Então as semelhanças entre o presente e a carta de Tarô da Torre são muito significativas. Eu gosto aqui que o anime ele deu uma ênfase legal para você conseguir ver a carta, mas quando você olha para a verdadeira, você acha alguns segredos incríveis, porque o cartão ele é basicamente uma imagem de uma torre com um telhado substituído por fogo e relâmpagos. A torre obviamente é uma representação aqui de Onigashima e adivinha quem acabou de lutar no telhado usando tanto raios quanto fogo? Isso mesmo, Kaido e Big Mom respectivamente. O topo dessa torre simboliza o mundo material e a ambição onde Big Mom e Kaido estavam brigando... Com os super para decidir quem encontraria o tesouro One Piece e anunciar uma nova era. Também há pessoas pulando da torre para a morte na carta original, assim como o Kaido tentou. Finalmente, a carta em geral representa uma mudança inevitável e repentina. Não há como voltar atrás. Isso representa que, aconteça o que acontecer, esse arco de Wano vai deixar uma marca em todo o mundo também marca a liberação e um novo começo e certamente essas duas pessoas caindo da carta da Toei são a representação de Kaido e Big Mom. E aí entra a grande pergunta, por que uma nova era tão empolgante e perigosa para o mundo de One Piece ao mesmo tempo? Não precisamos ir longe, voltemos antes do time skip com o próprio Barba Branca que era um pirata poderoso, aclamado como o homem mais forte, vivo e ele tinha... Toneladas de territórios sob o seu comando. Isso significa que se alguém tentasse pilhar ou saquear esses territórios, eles teriam... Que lidar e enfrentar toda a ira do Barba Branca e ninguém, obviamente, queria isso. Você sabe o quão poderoso é Edward Newgate. Também era de conhecimento comum, pelo menos ali para os principais marinheiros, que Barba Branca não estava interessado em ser rei pirata ou encontrar o tesouro One Piece e ele estava guardando o trono do rei dos piratas. Para a pessoa certa. Aquela que o Roger espera. Que era o Ace na opinião do Barba Branca. Então agora que Barba Branca estava morto. Três coisas principais aconteceram no fim da sua era. Um dos piratas mais fortes morreu. O que significa que haverá muitos piratas Tentando agora ocupar o seu lugar. E os fuzileiros navais e o governo mundial terão muito mais autoridade. Agora que o pirata mais forte está morto. Os territórios do Barba Branca estão abertos para serem tomados por outros piratas. Vimos Barba Negra fazer isso. E como esses territórios pertenciam ao Barba Branca. Eles podem ter prosperado sem ter que se preocupar com interferências externas. Então agora... Tais reinos prósperos estão prontos para a pilhagem por piratas. E esse trono metafórico do rei dos piratas, ele agora está sem guardião. Então... Qualquer um pode se tornar rei pirata se for poderoso o suficiente. Eles não precisam ser dignos. E agora imagine o que acontece com as eras após dois Yonkos caírem de uma vez. Então essa coisa da era galera não é apenas um rótulo para a idade das pessoas. A grande era dos piratas iniciada por Roger fez com que uma grande quantidade de pessoas se tornassem piratas. E quisessem encontrar o One Piece. Mais piratas, mais problemas... Para a Marinha e para o Governo Mundial. A era que terminou com o próprio Barba Branca. Foi uma era onde havia muitos piratas. Mas apenas a pessoa digna poderia se tornar o Rei dos Mares, Barba Branca, morreu dizendo a marinha que uma grande guerra viria quando alguém chegasse ao tesouro One Piece. O que significa, na minha opinião, que temos uma grande trama sim depois de vermos Luffy se tornar Rei dos Piratas. E por isso que todos temem a chegada de uma nova era. Afinal, qualquer um pode chegar antes do Luffy lá, quem sabe o próprio Barba Negra. Esse é o grande motivo de todos temerem a chegada de uma nova era. Muito legal né galera, eu gosto como esses episódios trazem à tona questionamentos interessantes que se conectam com o futuro ali da trama. Quem já tá no mangá, já sabe o que eu tô falando aí, porque todos temem a chegada de uma nova era. Mas é uma grande mudança que vem agora, principalmente que os Yonkous vai chegar um momento que não vai mais existir essa nomenclatura. Porque com o Rei quem precisa de um Imperador? Não é verdade? A grande corrida se inicia e eu tenho certeza que após acharem o tesouro One Piece, sim... A série continua e é onde teremos a grande guerra. O que faz muito sentido narrativamente e também com essa fala do Barba Branca. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um likezão. Até a próxima, Valeu por assistir. Fui.